e aí pessoal tudo bem beleza é... gente olha só não tem nada mais triste do que a gente precisar fazer um serviço e não pode pagar e não sabe fazer chato né é por isso que eu faço os meus tutoriais são gratuitos e é para vocês leigos e que não sabem fazer, não tem uma noção, e aí a gente vai dar essa dica para que você faça. Dessa vez eu vou estar ensinando a vocês como trocar o vidro de uma porta de alumínio ou de uma janela de alumínio, o processo é o mesmo, tá? Desde que seja desse, nesse formato aqui de esquadria. E ao mesmo tempo eu vou estar ensinando a vocês também agora como vocês podem estar trocando essa borrachinha aqui de proteção, tá certo? vocês podem estar trocando ela por uma dessa aqui de espuma, tá? Que é agora vendida no mercado. Ou também pode trocar pelas borrachinhas, né? Pelas mangueirinhas de silicone. Mas antes disso, é, eu não sei em qual canal você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho agora o canal J.D. Tutoriais e se for nele é um canal novo, dá uma forcinha para nós aí, se inscreve, deixa seu like e qualquer dúvida é só deixar no comentário, ok? assim que eu puder eu vou estar respondendo. Você que está assistindo aí no meu canal, né, Joseminha de Deus, dá uma, uma forcinha para nós aí, dá seu like, deixa seu like, deixa seu comentário, ok? Se não se inscreveu, se inscreva. Ah, um detalhe, não esquece de acionar o sininho lá, né, para sempre que tiver novos vídeos, você receber o aviso, ok? Vamos lá? Olha só, uma chavezinha de fenda e você vai tirar essas barrinhas aqui ó, é a primeira coisa que você vai fazer. Essas barrinhas aqui, ela é, presa, ela é fixada é, sob pressão dentro desse outro, dessa outra esquadria. Eu vou explicar a vocês agora com detalhe. Vocês vão pegar a chave de fenda. Uma chave de fenda não precisa ser muito grande. E com cuidado para não arranhar, vocês vão colocar, introduzir. Não sei se está dando para ver aí. Introduzir aqui nessa festinha que faz a divisa entre ela e, e, os, e a esquadria. Observe aí. Ó. tá vendo? Vocês vão tirar ela ela já vai sair, a partir daí você pode tirar com a mão, tirando a primeira peça as outras são mais fáceis, vamos lá? Olha, tirei a primeira peça, vocês observam que ela é colocada sob pressão porque ela tem uns frisos, né? ela tem uns frisos aonde encaixa aqui dentro, tá? feito isso vocês a partir de agora tem que tomar cuidado para não deixar o vidro cair, tá? Então vocês vão agora tirar a borrachinha tá? e vão tirar as outras peças e nós vamos tirar agora gente, o outro lado, correto? Eu não sei se está dando para ver daí, mas o processo é um mesmo. vocês vão entrar na, fre... na fresta aqui, eu troquei aqui por uma chavezinha mais fina, porque desse lado aqui a outra estava tá um pouco grossa. Aí, viu? Ó. Lembrando de sempre tirar as duas das laterais, um, uma depois a outra, ou vice-versa, mas sempre essas das laterais. E agora, nós vamos tirar as peças duas de cima e de baixo. Primeiro, a gente tira a de baixo, né? para que essa parte não caia, porque se você tirar essa aqui, vai ser que o vidro tome para cá. Então, a gente tira a primeira de baixo, aí a gente deixa tira depois o vidro para depois tirar a última. Já saiu mais fácil, certo? Agora, sim, nós vamos tirar o vidro. caso o vidro esteja quebrado, tomar cuidado com as pontas que estão quebradas, né, é, para não se machucar, né. No caso tirando o vidro, guarde em um lugar é, tranquilo, né, de preferência deitadinho para não ter problema de quebrar. Ah, gente, um detalhe, o de cima não precisa tirar, tá bom? No caso de troca de, de, das pecinhas, dessas pecinhas aqui dos protetores, né? É, não precisa fazer nada disso vocês só vão tirar ele por dentro mesmo e trocar, não precisa fazer nada disso a troca é simples é só você meter uma chave de fenda dentro do, da fresta, tirar ele fora e colocar o outro na colocação eu vou mostrar para vocês que eu vou ter que fazer ele agora vocês fazem a limpeza necessária que tiver que fazer no caso da troca do vidro Feito a limpeza, pessoal. Nós vamos recolocar o vidro novo. Na colocação, se for um vidro desse canelado aqui, né, que a gente chama de canelado, observar que os frisos, tá vendo esses frisos, essas ondulação tem que estar pro lado de fora, tá? Sempre. A parte lisa fica pro lado de dentro. Vamos lá. Processo mesmo. Por se tratar de vidro, todo cuidado é pouco. Tá? Muita atenção. Pronto. Ele já está preso no lugar. O processo de recolocação é o mesmo. Nós vamos colocar a peça pequena. Na hora de colocar, vocês observam que ela tem um lado do friso. Tá? O lado do friso fica para o lado de dentro. E o lado reto liso fica para o lado, óbvio, de fora, que é para dar o um acabamento. E nesse maior o procedimento é o mesmo tá observa-se sempre o lado da cantoneira esse lado de friso aqui que tem uma curvinha ele vai ficar para o lado de dentro nesta posição então você coloca primeiro a parte do friso lá dentro coloca-se esse lado do friso encaixando lá dentro da canaleta Um lado, lado, vamos colocar o outro. Agora vamos colocar o outro. O procedimento é o mesmo. Pronto. Colocado. O passo seguinte e último agora é colocar essas gerações, né? que pode ser de borracha como eu expliquei ou pode ser de mangueirinha de silicone no nosso caso aqui nós vamos colocar essa de silicone Vocês começam, escolhe um lado para começar tá? por onde você quiser mas sempre pelas extremidades eu vou começar no caso aqui por cima por esse lado com a própria mão você com, a pró com as próprias mãos você pode colocar ele não precisa de ferramenta nenhuma Esse é um tipo de serviço que qualquer pessoa pode fazer. Basta apenas um pouco de, de interesse e de cuidado. Para cortar, vocês usam qualquer ferramenta: uma faca, uma tesoura ou até o um alicate de corte. Está trocado o vidro da janela ou da porta de alumínio e está também é, trocado a vedação. Valeu? Não esqueça de deixar seu like. De deixar o seu comentário, qualquer dúvida pode deixar aqui na, nas descrições, qualquer dúvida pode deixar na, no comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e se inscrevendo, aciona o sininho para receber sempre novos lançamentos de vídeo. Okay? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima.